É, aborda esse tema do que seria o, o multiculturalismo, que vai inspirar todas essas mudanças constitucionais na América Latina, inclusive a do Brasil. Há várias vertentes do que a gente chama de multiculturalismo, né? e que o termo ele vai, inclusive, se desgastando. Mas há várias vertentes, uma das quais é a que predomina no âmbito dos organismos internacionais uma que é baseada numa ideia de um culturalismo liberal, né? no fundo é uma teoria liberal dos direitos das minorias, né? é, é, a ideia, o, o expoente é o Will Kimmelick, é a, a proposta canadense, a ideia é que você reconhecer direitos de minorias, né? você reconhece esses direitos, você classifica essas minorias é uma proposta que a gente pode entender como a gestão das minorias, é uma forma de você gestionar as minorias étnicas e, claro, pensando que, ao fazer essa gestão, você também está controlando os conflitos. Lembrando que o que se está procurando fazer na América Latina é uma expansão dessa produção neoliberal, do avanço do neoliberalismo, e é muito importante que você tenha uma gestão dos conflitos, uma reorganização desses povos na América Latina sob esse guarda-chuva é, é, é, liberal. E para isso tem que haver toda uma combinação entre os direitos individuais e o que seriam os direitos coletivos. Então, parte bem dessa ideia da teoria é, liberal, quando esses direitos coletivos tendem a estar subordinados aos direitos humanos, né, o limite dele seria dado pelos é, direitos é, humanos. E há outras propostas que, em disputa nesse momento, que algumas são, é difícil fazer essa tradução, mas são os que a gente chamaria os comunitarianos, né, que é o grupo que a gente conhece da, das políticas de reconhecimento cultural, né, que a gente estuda e fala, o reconhecimento das identidades, aquela ideia que as pessoas precisam desse reconhecimento, isso faz parte, a construção do sujeito individual depende do reconhecimento que é dado à sua coletividade, né, então, é a ideia do reconhecimento da dignidade humana, que vem a partir desse reconhecimento das identidades, da cultura. E isso tem um detalhe importante, a gente ainda está navegando em termos de reconhecimentos individuais. O ser humano ele só se realiza plenamente quando ele se vê reconhecido em suas identidades, em sua cultura. Mas o eixo ainda é um eixo é, é, é, individual. E os comunitaristas que, digamos, podemos classificá-los dessa forma, que eles sim vão negar essa ideia do sujeito individual e vai ter uma visão muito mais culturalista, muito mais comunitária. Então, há em disputa essas perspectivas entre comunitaristas que ficaram conhecidos como mais radicais, surgem outras propostas muito críticas, como algumas alguns de vocês devem ter ouvido, os decoloniais, os pós-coloniais, pós-estruturalistas, que eles entram nesse debate, ou as discussões emancipatórias, né, do multiculturalismo emancipatório, que é o que propôs Boa Ventura de Souza Santos, todos eles entram nesse debate internacional do multiculturalismo e essa disputa, dessa gestão da diversidade. Eu gosto sempre de comentar, gente, que denominar, de, é, definir, é, quem pode denominar, definir é quem tem poder, né? Então, quando a gente começa a discutir o reconhecimento dessas diferenças, das identidades, da definição da identidade, da definição da cultura, no seio do Estado, a gente, de certa forma, certa forma, a gente está dando ao Estado o poder de é, regulamentar essas definições. Então, à medida que essas constituições estão sendo é, mudadas e que direitos estão sendo estabelecidos a determinados povos, ou que há convenções internacionais sendo discutidas, o debate é o que a gente considera indígena ou não. Como a gente define o indígena? Que, qual termo a gente utiliza? Povo, cultura, identidade? Que, como a gente vai se dirigir a essa questão? Então, tudo isso está muito vivo em debate, e por trás disso tem esse tipo de perspectivas de como considerar a própria é, diferença cultural. O culturalismo liberal, ele toma frente porque vários dos informes, Banco Mundial, ONU, é, vão se inspirar nessa proposta, né, e ele faz duas definições de dentro do que ele chama do pluralismo cultural. Um, de grupos étnicos, que para ele é o surgimento da incorporação de cultura antes autônomas, mas que vão formando pequenos grupos dentro da sociedade nacional, e de minorias étnicas, que são essas sociedades que estão isoladas, que ainda permanecem distantes dessa massa, dessa sociedade é, é, nacional Então, ele faz essas duas distinções. Esses culturalistas liberais, eles têm um problema para situar os afrodescendentes, né, os, os que vieram com a diáspora, inclusive porque ou pela não formação, digamos assim, comunitária tão evidente, quando a grande maioria está, deles estão, está situada em contextos urbanos, né, e, e não são grandes maiorias, é, muito, muitas vezes, e nem dessa da minoria étnica territorializada, é, mais isolada da sociedade nacional. Então, Mas eles trabalham com essas duas distinções e para cada uma dessas distinções eles propõem políticas diferentes, né? Grupos étnicos reconhecemos alguns direitos específicos como linguísticos, como é, direito a uma atenção de saúde é, particular, educação bilíngue, alguns direitos culturais específicos e minorias étnicas aí entra em discussão o direito é, mais importante que é o reconhecimento territorial e autonomia territorial, né, então há todo um quadro desenhado, a gente vê isso muito claro no, nesses informes ou que nas discussões que deu base ao, ao 69, com essas distinções e a própria definição de povo, não povo, porque nesse debate os representantes dos países, dos governos estiveram presentes, assim como de maneira mais marginal, é, dos povos é, indígenas. Ah, então, esse é o tipo de direitos que eles vão desenhando para atender a, a essas demandas, que vai constituir o que eles chamaram de cidadanias culturais, ou seja, como se houvesse a cidadania é, individual, né, na, na, que a gente conhece, e cidadanias multiculturais ou culturais que eram como cidadanias coletivas, direitos coletivos para determinadas eh, populações. Ah, então, esse é, é o debate. E por isso que era importante essa redefinição desses direitos. Aí eu trago a, a título de curiosidade como isso vai transformando muito a América Latina, depois de anos e anos com esforço político do Estado em direção a uma assimilação ao não reconhecimento de povos indígenas, de repente, para que eles fossem beneficiários de determinadas políticas, eles deveriam se definir, se apresentar como povos indígenas. Isso não é pouca coisa porque, no fundo, isso significa que eles devem se, reap se apresentar a partir de critérios que são estabelecidos pelo Estado, pelas instâncias é, superiores e mesmo internacionais, do que se considera como um povo indígena. E daí a importância que, além da língua, tivesse uma estrutura política e jurídica própria, para que ele sim pudesse se reconhecer aquele povo indígena. E, obviamente, que quando você começa a estabelecer esses padrões, eles são muito homogenizadores, eles são muito é, é, desenhados para pensar os diferentes povos. E a gente fica imaginando que tão semelhante tem um povo que está no norte, no deserto do México, é um povo que está aqui na Patagônia, um povo amazônico, um povo andino, que afinal de contas são nações diferentes, são culturas diferentes, são línguas diferentes, são experiências diferentes, inclusive conflitos, confrontos com o Estado diferentes. Mas o multiculturalismo ele meio que desenha de uma maneira muito semelhante. O que leva a, a uma crítica posterior que a gente pode debater do que um antropólogo americano chamou, norte-americano chamou de a criação e estabelecimento de um índio permitido. O que seria esse índio permitido? O índio permitido é aquele índio que consegue corresponder ao que essas estruturas definem como indígena. Então que o Charlie Ray fala assim: o indígena que é revoltado, que protesta, que que luta, que faz a resistência, ele deixa de ser aquele indígena permitido, né? O que o Charles Ray chama o um índio permitido. Porque o índio permitido é o que encaixa Dentro daquele papel conciliador, negociador, funcionando dentro das políticas públicas em diálogo com o Estado e com as instâncias é, é, internacionais. Então, essa é uma crítica forte que o Charles Reio fala, porque ele diz: que esse movimento todo gera uma quantidade de leis, reformas constitucionais, reconhece direitos culturais, reconhece a diferença étnica. No entanto, isso vem paralelo ao avanço do neoliberalismo, ao não respeito às terras indígenas, aos grandes projetos de desenvolvimento, é, a, a, o avanço da mineração na região, a pobreza indígena, e então essa contradição que há, Nesse reconhecimento cultural e o não reconhecimento realmente da, da, da, dos indígenas como sujeitos de direitos coletivos em pleno sentido. Então, esse é um debate.